Vamos dizer não ao decreto dólares. 1.502, mas, é, é, porque é contra a inclusão, porque mas, o meu sonho mesmo é de ver todas as pessoas incluídas.